A verdade é que, é que não sabemos bem, bem o que esperar porque, porque as equipas podem mudar consoante o que vem nos, nos jogos que temos feito uh, e podem, e podem adaptar-se ao nosso jogo uh, mas esperamos um jogo difícil, esperamos, a última vez que cá viemos perdíamos ao intervalo e portanto passámos por algumas dificuldades, eu lembro-me bem uh, e é uma equipa que tem melhorado muito, uma seleção que tem, que tem demonstrado uma grande capacidade nos últimos tempos que, se não me engano, não perde há sete jogos, algo, algo assim. E, portanto, sabemos que, que, que o jogo se pode tornar difícil em alguns momentos. O nosso trabalho é, é lutar contra isso e fazer com que, com que consigamos dominar o jogo, controlar, que é o que queremos, encostá-los o máximo de tempo à área deles e criar muitas ocasiões para, para fazer gols e para ganhar o jogo.